Amar o Senhor é tudo da mente largar, para só o Senhor em nós ficar. Dito assim, até parece fácil, mas é difícil. A porta é muito estreita. É só o amar. É contemplar no meio dos nossos afazeres diários. É uma concentração difícil, mas é lindo.